Lidar com a rejeição é um desafio, porque o nosso ego se acha sempre importante, e às vezes não é tão importante, né? numa empresa, por exemplo, às vezes a empresa não precisa dos teus serviços, ou ela quer um outro tipo de personalidade. Então o que acontece é assim, né? quando eu sou rejeitado, eu sou rejeitado, a outra pessoa tem os motivos dela que a gente às vezes não sabe quais são. Né? Ela é assim, daquele jeito. Posso até perguntar para consertar alguma coisa. Mas que eu sinto a minha responsabilidade. Se eu me sentir mal, se eu me sentir pequeno, se eu me sentir né, o bicho do cocô do cavalo, esse é um problema meu. Existem as questões de rejeição amorosas. Aí é um pouco diferente para trabalhar com isso, porque ela é mais profunda. Mas todo outro tipo de rejeição, numa festa, num jogo, numa brincadeira, você tem que fazer o quê? Respira fundo e diz... Não, não esse é esse problema. E siga em frente. Esse é o... uma vontade.